Galera Soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo, e o vídeo de hoje é falando sobre a cartela, calma, eu sei que está um pouquinho atrasado, mas estamos aí, na medida possível possível, a gente está tentando trazer conteúdo para vocês, tá bom? Vocês viram no começo do vídeo aí algumas demo, né? Um, um takezinho aí de como são as armas. Ou seja, é o é um personagem, é tipo um brinquedo, um boneco que vai ficar na sua mão e vai dar tiro. Assim, com a arma, ele vai ser a arma primária, né? Digamos assim. Então algo bem diferente aí, como outras que já chegaram, que já passaram no Crossfire, como o Meow, como a guitarra, como. É, AK-47 Trompete, enfim, essa coleção de, de, de coisas inusitadas que só o Grossfire tem, né, e para adquirir ela, você que é novo, você que não sabe, você que tá perdido, soldado, nem sei o que você tá falando, então é a cartela, tá, é o um evento que tá tendo e essas armas podem ser adquiridas na cartela, o link eu vou deixar aqui embaixo para você que não sabe, como chegar aqui sempre, tem um que não sabe, mas vamos lá, eu tenho aqui comigo... 53 números para poder fechar 5, 10, 15, 20, 25. Será que não, não tem como? Para ganhar números é muito simples, é muito fácil. É só você logar e jogar. É logo ganha jogar, ganha também. Maratona de 10 horas você ganha 20 números. Se você torrar GP, você ganha mais 30 números. Tá bom. E se você comprar ZP também, você ganha números. Tá? É muito simples, se você não quiser, é, eu quero, quero jogar, com fazer nada, só quer você também pode comprar os números, que eu acho que é o, o método mais inviável no momento, né, mas fica na fica decisão de cada um. Então aqui tá os preços e valores de cada, da quantidade de números que você pode comprar, né. Vamos lá tentar pra mim, a principal que veio aqui, sempre a arma principal vai ser a que está aqui, tá. Pra mim, no caso, veio a Dália, a algo Poder de Parada, já pensou? Que punk, que bonequinho. Vamos lá, ver que vem, venenem Ó, oh, eu gosto de abrir a cartela assim. Rapidão, ó. isso aqui, ó. O macete é isso. Vai que nem água. Mas também, ó. Vai abrindo aí. Se vem. Se for pra ser, será, Vou fechar pelo menos a coluninha, será? Mas não. Já abri tudo em menos de dois. Dois, dois minutos. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Isso. Abri rapidão. Então, pra você conseguir ela, você tem que completar a cartela em. Tira, tá assim que você completa automaticamente você ganha o prêmio principal lembrando que a cartela aí tem mais três dias aí estou gravando aí do dia que eu estou gravando tem mais três dias eu vou tentar soltar no mesmo dia mas não sei se é possível então a cartela ficou mais ou menos uma semana aí no ar acho que deu tempo pessoal jogar ganhar os itens e os prêmios para poder arriscar nessa cartelinha se você gostou o que que você achou e aí conseguiu pegar seu personagem comenta aqui deixa aqui nos comentários também é, é, é algo bem é bem para tirar uma onda aí para dar uma zoadinha na rank e para dar uma zoadinha nas salinhas aí ou no Beto acho que é bem legal eu tô muito interessado nesse nesse no Cia aqui meu, no Cia com a Ciborgue mas vamos ver se eu vou conseguir ganhar os números a tempo eu não sei mas também, se você não conseguir ganhar o prêmio permanente, tem os prêmios secundários aqui, que é você completando ou a linha horizontal ou a linha vertical, tá? Se eu completar, aqui nem aqui, ó, aqui falta só o 71 pra mim. Se eu completar o 71 aqui, eu ganho, acho que é 5, É 5 tickets da LA SWAT, né? Se eu completar aqui essa coluna inteira, eu vou ganhar 5k de ZP. Então, é, acho que é bem bacaninha, dá pra fazer aí free de graça aí, tranquilinho. Só você jogar e se dedicar tempo. Não precisa gastar nada, tá vendo? Hoje em dia no Crossfire dá pra você jogar tranquilamente sem você gastar, né? Você precisa investir. Então, tem muitos eventos, tá? Pra você que é iniciante, pra você que já é jogador veterano e pra você que já é boneco, mostrou o eixo, tá aí dentro, tomando pancada aí já há mais 10 anos, aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e lembre-se porque ser gamer e conseguir o, o, o, uma cartela dos pequenos, grandes soldados é uma guerra. Fui, tamo junto, tipo a bife. Valeu!